motivos que levam ao seu relacionamento não dar certo você sabe quais são eles será que você tá fazendo alguma coisa aí que faz o seu relacionamento ó hum? e ladeira abaixo é ladeira abaixo se você não sabe se você tá curiosa fica aí então que vamos falar bastante sobre isso hoje e você já vai poder mudar esta situação a partir do final desse vídeo Fica aí e acompanhe até o final. Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão por aí? Somos o Terapeuta A2. Sou Everton Oliveira. Sou a Arina Ribeiro. E estamos aqui para trazer para vocês a arte de se relacionar como fazer que sempre com que o relacionamento fique num aspecto gostoso, saudável e leve? Hum, importante. Bem importante. Mas antes, faça aí a sua parte, trazendo o seu joinha aqui pra gente, para saber que você vai gostar desse vídeo, né? Pode colocar ele ao longo do vídeo, mas lembre-se de dar joinha, porque assim a gente sabe que o que estamos fazendo aqui tá tendo valor para você, tá? Compartilha também esse vídeo com alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, seu relacionamento dela tá funhanhando todo, envia para ela para não deixar o negócio de lá. E principalmente, se inscreve aí nesse sininho aí embaixo, que toda vez que o nosso canal tiver novos vídeos, você será notificada. Belezura? Então, comecemos. Everton Oliveira. Nesse vídeo, vamos falar sobre coisas que geralmente as pessoas não vão te contar, mas são situações bem chatas, pouco complexas, que algumas pessoas insistem em ter esses comportamentos e aí não percebem ou até percebem que o relacionamento está ruim. Um dos primeiros está ligado à questão de infantilidade. Coisas que a gente acaba brigando, que são muito pequenas, que a gente deveria ficar numa boa e aí começa a criclizar na cabeça do outro. E eu falo de infantilizar pelo seguinte aspecto, é, às vezes uma conversa simples né, já se encerrou, e aí você vai lá e tenta falar para a pessoa que ela é culpada de não sei o que, que ela não teve percepção e não sei o que lá. E eu falo de criticando ex exatamente de ficar pegando uma situação que já aconteceu e ficar repetindo ela várias e várias e várias e várias vezes. Essa é uma das coisas mais chatas do relacionamento, até porque se isso tá acontecendo, parece que nada se resolve. Eu vejo esse como um aspecto um dos mais infantis, porque é esse tipo de situação que abre precedente para as pessoas não quererem resolver, elas se afastarem de resolver o problema. É. trazer situações de 1800 bolinhas de quando o Judas perdeu a bota. Enfiar pessoas que não tem nada a ver com o relacionamento no meio. Trazer mãe, vó, tia, papagaio, periquito, todo mundo para dentro da relação. Ficar contando para todo mundo e aquilo vai virando um ninho de mafagafos. Também é muito infantil. Comportar querendo machucar o outro de propósito. Querendo se vingar do outro de propósito. Querendo... Massacrar. Acho é, que é massacrar o outro. É, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é fraco, porque você é doente, porque você é não sei o que... Porque você nos consegue, porque você... Porque Mas você, você já reparou que você... a grande maioria das pessoas que tem esse tipo de comportamento, geralmente são elas que têm essas ações? Esperamento. Né? Ela fala, você é fraco, aí tipo, lá dentro a pessoa sabe que tem um aspecto dela que tá ruindo, né? Exato. de fraqueza. Porque você não tem coragem, porque você é medroso. Você não é homem. Nossa, quanta, quantas vezes mulher fala para homem, você não é homem o suficiente? Outro aspecto importante do repetir né, de sintomas e de comportamentos está ligado à questão da nossa mente, que é um dos, uma das coisas mais importantes para a gente ter saúde mental. Né? A nossa mente ela tem que estar tá, é, organizada. E muitas pessoas, é, quando acontece algum fato também que ele é simples de conversar, a pessoa cria um filme do Senhor dos Anéis de, seis, de uma duração de seis horas com muitos personagens, e aí ela fica viajando naquela história que ela cria na cabeça dela, da situação, não pergunta para o outro... E aí fica nesse campo mental de, ai, não sei o que, que aconteceu isso, que... e aí a pessoa vai ficando sobrecarregada de tantas emoções que ela tá criando dentro daquele filme que ela tá criando na cabeça dela. Isso é muito importante ser dito. As pessoas tendem a não se comunicar uma com as outras, tendem a chegar a conclusões precipitadas, elas inventam uma própria verdade, não perguntam o outro, assim, nossa amor, mas você fez isso por quê? Não, eu chego à conclusão que você fez tal coisa, porque você não sei o quê, porque você sempre, porque você nunca, nunca, porque você deveria. Aí eu chego à conclusão, né, aos aspectos que eu fui juntando os seus ao longo do caminho, e eu chego numa conclusão, Ai, mas invés eu só fazer uma simples coisa. Perguntar, Amor, conversar. Por que, que você fez isso? Me machucou. Nossa, nem percebi. Desculpa, não foi a minha intenção. Fim! Fim da história. Fim da história. Você viu como a história fica simples, não precisa virar um longa-metragem? Exatamente. A grande questão é que a gente é infantil. E aí a gente cria histórias dentro das nossas dores. E das nossas ilusões, né? E a gente fica criando um filme, né? Fantasmagórico interno. E aí o que acontece com o relacionamento? Vai minando. Vai ficando chato. Você não vai se relacionando de verdade, né? Você vai se relacionando... Ao invés de eu me relacionar com o Everton, eu me relaciono com a ilusão que eu criei sobre o Everton. É o personagem que você criou sobre mim. E dentro disso... Ah, mas o Everton devia ser assim, o Everton devia ser essa... É, é, não faz sentido. Aí eu não vejo o Everton de verdade. Eu me relaciono com a ilusão da minha cabeça. Ou seja, eu não estou me relacionando... Outro ponto muito importante, que é o terceiro, que faz o relacionamento não dar certo é... Não estar no presente. Uau! Não estar no presente. Então, eu não estou me relacionando com o Everton no aqui e agora. Eu estou me relacionando com o Everton de 1800 bolinhas, quando ele... Alguma coisa. Né? Ou então, a pessoa que fica presa no começo do relacionamento. Ah, é porque o Everton me trazia flores. Ele me trazia chocolates. O Everton era um gentleman, Agora ele não é mais. Oh, meu Deus. Amava aquele Everton. O Everton agora não faz essas coisas. Ou seja, está se relacionando com uma ilusão ou com o Everton do passado e não com o do presente. As pessoas tendem a não estar aqui agora. Elas ficam presas no campo mental, né, em situações, ou que o Everton deveria ser e nunca foi. Ele deveria ser o, o cara do filme, ele deveria ser o cara da novela. Ele deveria se comportar como meu ex-namorado se comportava. Porque ele, sim, era maravilhoso. Porque o vizinho era incrível. A pessoa nunca está no presente, ela não está ali. Então, observem por aí. Se vocês não estão se relacionando com ilusões... Ao invés de estar se relacionando com uma pessoa de carne Olha, você me fez lembrar agora de uma situação que aconteceu no consultório há muitos anos atrás. Onde uma cliente, ela, ela disse que não estava conseguindo mais fazer sexo com o marido e tudo mais. E aí eu perguntei. Falei, tá, mas na hora da relação sexual, onde está sua cabeça? Está ali na, na relação em si? né? Ou está em outro lugar? Ela falou, ah... Está na roupa do varal! É exatamente isso. Ela... <risos> está na, nas obrigações do que eu tenho que fazer. Na hora do sexo eu tava pensando na fatura do cartão de crédito. Olha isso, como gente. Como que tesão, gente, pensando na fatura do cartão de crédito. É, então, assim, essas coisas, né no sentido assim, de não estarem presentes em momentos importantíssimos. Aliás, todos os momentos são importantes, né porque eles nunca vão voltar a ser como foram, ou como eram. A questão, assim, estar presente, quer dizer, o quanto você tá ali... É... De corpo e alma. Exatamente. Acho que é essa a expressão. Você está atento ali à sua relação, à sua vida. E atento não é um, no sentido de estar apreensível. Né? Atento no sentido de, de, olha, estou aqui aberto. Está ali, consciente, presente. Sim. né? Então, se a gente não estiver aqui nesse momento, por exemplo, presente, consciente, a gente não vai saber o que a gente está falando. A gente tem que saber o que a gente vai falar. A gente tem que ter um script. Quando a gente está se relacionando, a gente há muito tempo, a gente tende a não estar ali. Vira é piloto automático, Fica né? O piloto automático. Por quê? Pelo costume eu tô sempre com você, eu acordo com você, eu vou dormir com você, eu ando com você, eu tô sempre com você. Acaba ficando só mais uma coisa. Minha... Lembra desse, da frase da minha avó, né? Se você acompanha a gente já faz um tempo, você sabe do que eu estou falando. Minha avó dizia que a gente trata o homem como bolsa. Você só pega ele e sai. Né? Quando tá muito tempo. Mas ela dizia que a gente faz isso justamente pra gente não fazer. Né? Que a gente tende a fazer isso. A gente não pergunta opinião, a gente não conversa, a gente não troca. É um objeto. Você só pega e... Leva e a maioria das pessoas fazem isso umas com as outras. Infelizmente, nessa data atual da humanidade, as pessoas ainda fazem isso. Aí, Elas né? devem fazer desde sempre. É, não inacreditável, deve ser só agora. é inacreditável, mas ok. Elas devem fazer isso desde sempre. Talvez fosse bem pior antes, né? Porque a mulher não tinha voz, então a mulher talvez fosse a bolsa. Outro ponto muito importante que leva o relacionamento a não dar certo é a falta de nutrição, que está muito associado à falta de presença. As pessoas tendem a estar uma com as outras, achando que já ganhou, já casou, tá, belezura. E é isso aí. As pessoas, quando começaram a se relacionar, tinham super dedicação. Elas queriam se ver sempre. Se dedicava, perfumava, depilava, fazia barba, cabelo, bigode. Né? Tudo bonito, maravilhoso, lindo. Se cuidava, aí casa, fica com a roupa furada, barrigão. Nem escova o dente, muitas pessoas, né? Aí, gente, que nojo. Não dá, não dá, não dá. Como ter atração? Como fazer um relacionamento dar certo sem escovar os dentes? Não dá, não dá. Passe fio dental, escove os dentes, depile, bonitinho, né? Não precisa ser, tipo, novela das oito, que a mulher já acorda toda montada no salto alto dentro de casa e passa o dia, né? Até a mulher da periferia, na novela, ela tá sempre... No salto alto e maravilhosa. Não precisa ser assim. Claro que você vai também, às vezes, ter uma roupa rasgada para fazer um faxinão. Mas não faz disso uma coisa corriqueira, por favor. Então, a gente precisa nutrir a relação. Fazer mais coisas juntos. Ter tempo juntos. Em que momento da sua agenda muito louca você verdade, se relaciona com seu marido? tempo de Ou qualidade. Tempo as pessoas têm junto, mas tempo de qualidade é uma outra questão. É, exato. As pessoas estão sempre juntas com a porra do celular na mão. Né? Então, larga essa merda do celular... Você tá com uma cara direita de... porra. É, uau! <risos> Larga essa merda desse celular. Fica junto, realmente. Olha nos olhos, fica junto. né? Para de ficar viajando na maionese. Você não escolheu essa pessoa pra dividir a porra da vida? Não sabia. Então, divida a vida. Então, olha, você falando sobre essa questão de estar presente, de nutrir, eu lembrei também de pessoas que elas ficam muito no campo das emoções. E aí tá mal, aí o outro tem que estar tá mal junto também. Uau, já vi isso acontecer pra caramba. A pessoa tá triste, fica malzona, assim, na bad, e ela, ai, você não tá mal também, olha, lembra do passado, aconteceu aquilo, eu tô mal até hoje, ai, que coisa chata, será que vamos né, fazer alguma coisa acontecer nesse relacionamento para melhorar? E aí é que tá o ponto. A pessoa fica o tempo todo trazendo esse aspecto negativo das coisas que aconteceram, não tem uma perspectiva pela frente, tipo, olha, o que, que precisamos fazer, né? como vamos fazer, o que, que eu posso fazer agora para te deixar mais alegre, o que, que vai fazer com que a gente sorria mais, não fique tanto né, nos pesares. Um ponto também muito importante que faz um relacionamento não dar certo é ficar sempre ou no papel de vítima ou no papel de algoz, ou no papel de subordinado ou no papel de submisso. Quando se fala de casamento, eu imagino que as pessoas tenham que ser parceiras, né? Esse é... é o objetivo, certo? Exatamente. E esse é um do... uma das coisas que a gente vem falando já há um bom tempo, que as pessoas, elas entram no casamento como parceiras, depois começam a ser inimigas. E aí tem um que é mais, o outro é menos. Não se veem como parceiros, não se comprometem mais, não querem ser mais cúmplices um do outro. E aquela parceria, ela vai acabando. É, Vai rolando muita frieza, distanciamento, falta de comprometimento. E aí, ao invés das pessoas irem juntos para o mesmo lugar, elas ficam gladi se gladiando. Sim, sim. Uma fica contra a outra. Sem contar a questão de crítica, né? Uma fica criticando a outra. Ah, mas eu faço isso melhor que você. Não, mas eu não sei o quê. Não, mas eu fiz aquilo lá e você não percebeu. Mas, mas você fica, meu Deus. O que é isso? É um monte de troca de favores? isso vai e A questão é, quando isso acontecer no seu relacionamento, você para e pensa. Isso vai me levar a algum lugar? Construtivo. Isso vai fazer alguma diferença na relação? Real. Verdade. Absoluta. Não. Então, para. Então, simples. É simples parar e pensar nisso. Não é simples fazer. Exatamente. Mas se pergunte, isso vai levar a gente a algum lugar? Ficar pegando coisas do baú de 1800 bolinhas, vai levar a gente a algum lugar? Não. Um dos últimos aspectos que a gente vai falar aqui sobre... Né, o que pode levar o seu relacionamento a não dar certo quando a gente não planeja o nosso relacionamento. Quando a gente vai deixando tudo acontecer, tudo igual o tempo todo. Quando a gente não tem mais sonhos juntos. Quando a gente não divide mais do que do que a gente quer construir como futuro. Né, ou como é, coisas que a gente quer viver juntos. E dentro disso está incluso a falta de comunicação. Falar, trocar ouvir o outro, escutar o outro principalmente, né? escutar profundamente, se expor, dizer como você se sente. Isso é primordial dentro de um relacionamento. Lembrando que se relacionar é trocar. Se não há troca, não tem relacionamento. Vocês precisam conversar, se abrir, se vulnerabilizar. Se não relacionamento vai para os Realmente. Então, é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e, principalmente, comentar aqui embaixo pra gente saber se está fazendo sentido para você tudo isso que a gente está trazendo aqui. Lembre-se também, se você quiser aprofundar o nosso relacionamento aqui mais gostosinho, vai lá pro nosso canal do Instagram, arroba 2 dois, que sempre tem coisas muito interessantes, principalmente nos nossos stories. Estávamos mostrando aqui os nossos bastidores aqui neste momento, com a Arina dançando na câmera. E é isso aí. Vamos ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo. Até. Tchau.